Com a tentativa de colocar de uma maneira esquemática o nosso conceito de política externa, eu tenho procurado apresentá-la em torno de quatro eixos, é o que eu vou, pretendo fazer aqui. O eixo da democracia, o eixo da transformação econômica e do desenvolvimento, o eixo da soberania e o eixo dos valores esses quatro eixos conjugados em um conceito unificador, que é o conceito de liberdade. É, nós vemos na Constituição, no artigo 4, 4 que é, estabelece os princípios é, do relacionamento internacional é, do Brasil, é, que é, a liberdade aparece como um princípio é, orientador. Ela é o primeiro princípio anunciado no artigo 4 e, é, embora o artigo não diga, a minha interpretação pessoal é de que é, existe aqui uma hierarquia, é, que esse é o princípio basilar, porque o primeiro princípio é o da independência nacional. É, a independência, como todos sabemos, é o nosso grito fundador, né? é, independência ou morte, evidentemente, ou seja, um, a independência estabelecida como um princípio é, inegociável, pelo qual esse ato fundador exige até mesmo o sacrifício supremo. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro diz que a liberdade é, de certa forma, mais importante do que a própria vida, ele está é, retomando esse é, ideal fundador, esse papel central é, da independência, que é outra maneira de dizer a liberdade. Bem, é, com essa consideração é, básica, é, passo a falar brevemente da, dos quatro eixos que eu mencionei o eixo da democracia. É, é fundamental para a nossa atuação, antes de tudo, na nossa própria é, região. Nos parece que é impossível é, avançar no desejo de integração é, da América Latina, entre os países latino-americanos, que é, também é, uma, é um requisito constitucional, é, sem a democracia. É impossível transformar ajudar a transformar a região numa região, eh, como pretendemos todos que seja, eh, de paz e prosperidade, eh, se não trabalharmos dia, dia e noite eh, pela plena vigência da democracia em todos os países da região. Eh, isso muito especialmente hoje, porque eh, regimes totalitários da região, particularmente a Venezuela. É, não só negam liberdade ao seu próprio povo, mas estão intimamente associados à criminalidade, ao narcotráfico, ao terrorismo e procuram espalhar é, esses malefícios, esses flagelos por todo o continente. Então, não poderemos viver tranquilos na região enquanto tivermos esse tipo de regime é, às nossas portas. De modo que... Para 2020, assim como fizemos ao longo de 2019, seguiremos plenamente engajados em vários fóruns na defesa da democracia, na OEA, no Grupo de Lima, no eh, criado no ano passado o Sul, eh, novo conceito de integração sul-americana, no, no âmbito do TIA, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, eh, no contexto da cooperação hemisférica para o combate ao terrorismo e tantos outros. Eh, estamos convencidos que uma libertação da Venezuela, um retorno da Venezuela à democracia, trará uma nova realidade a toda a região, abrirá finalmente as portas para que a América do Sul, especialmente, se torne o, talvez o principal novo polo dinâmico da economia mundial, baseado nos princípios democráticos. Essa nossa perspectiva no eixo da democracia tem a ver também com outros princípios daqueles anunciados no artigo 4 da Constituição, como o da prevalência dos direitos humanos e eh, da autodeterminação dos povos. Eh, ambos esses princípios são hoje claramente, continuamente negados no, pelo regime venezuelano eh, ao seu próprio povo e, eh, como dizia, com a perspectiva de exportar essa negação dos direitos humanos e da autodeterminação para o conjunto da região. De modo que nos associamos aqui claramente, fazemos questão de ligar a nossa atuação nesse eixo a princípios fundamentais estabelecidos na Constituição. Continuaremos atuando... Junto com o governo legítimo da Venezuela, constitucional, é importante sempre frisar, temos um governo, existe um governo constitucional na Venezuela com o qual nós nos relacionamos. É um governo que hoje não tem alguns a maioria dos instrumentos de facto, né, os instrumentos, sobretudo o aparato de repressão, continuam nas mãos do regime, mas é, nós também, seguindo a inspiração da Constituição, estamos com o lado do direito e não com o lado é, da força. É, também ainda na região, continuaremos acompanhando com muito interesse, com muita atenção, é, a evolução na Bolívia. Acreditamos que há é uma evolução muito positiva, é, um, um clima de é, pleno respeito à Constituição, legalidade, na preparação das eleições que terão lugar naquele país é, em maio. Acreditamos que a Bolívia está no bom caminho. E, como também um país vizinho, um país com o qual o Brasil tem a sua maior fronteira, acompanhamos com a maior atenção e é de todo o interesse do Brasil ver uma Bolívia democrática, pacífica, cooperando com o Brasil em todas as áreas. Isso sobre a democracia, muito, muito brevemente, mas com grande ênfase. No eixo da transformação econômica, vemos aqui um papel múltiplo da nossa política externa. Em primeiro lugar, nas negociações comerciais, de, de acordos de livre comércio de acordos comerciais, onde uh, o Itamaraty tem a coordenação das negociações, sempre com a participação de outros ministérios, mas onde o Itamaraty coordena e onde uh, estamos mostrando resultados e pretendemos continuar mostrando resultados uh, engajados nas em, em negociações correntes e em novas uh, negociações. Em uh, segundo lugar, na promoção comercial direta. É, né? Promoção comercial complementa, e não, mas não se confunde com as negociações comerciais governo a governo, ela é mais um esforço junto é, ao setor privado, facilitando a interação entre o setor privado é, brasileiro e de outros países, onde também o papel do Itamaraty é fundamental pela sua rede de é, setores de promoção comercial e é, pela nossa atuação conjunta com a, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. É, vinculada, como sabem, ao a Itamaraty. É, na, nossa atuação também é fundamental é, em tratativas específicas é, de abertura de mercados, aqui com grande atenção é, para os produtos do agronegócio. É, é um setor que tem uma particularidade, em que é, muitas vezes é preciso trabalhar praticamente produto a produto com é, determinados países para a abertura dos respectivos mercados. É um setor muito peculiar, com toda uma série de mecanismos de proteção que precisam ser negociados. Nesse caso, temos dado uma atenção muito especial ao agronegócio, continuaremos dando, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Agricultura, e estamos comprometidos a seguir nessa linha. Uma outra vertente, continuaremos ativos na criação de parcerias que contribuam para o avanço tecnológico. Aqui, com vários países, nós temos identificado e, desde o começo, identificamos que havia um déficit de engajamento com países-chave para a capacitação tecnológica. O caso dos Estados Unidos, de Israel, do Japão, por exemplo, com todos eles em formatos distintos, nós... Já aumentamos muito a nossa interação eh, nesse terreno, já nos dotamos de novos instrumentos para interação nesse terreno e continuaremos eh, nessa linha. Eh, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, como é sabido, e essa Casa, assim como a Câmara dos Deputados, já aprovaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que dá um salto qualitativo eh, enorme nessa área, sobretudo no terreno espacial. Nossa aproximação com Israel já abriu eh, novas frentes, ou talvez segundo país mais é, é, central do mundo em termos de é, avanço tecnológico, pelo menos em certos setores. É, o Japão está interessadíssimo, tem conversado muito com autoridades japonesas é, para aumentar a cooperação é, nessa área. É, também seguimos e seguiremos a cooperação é, com a China, muito especialmente no domínio espacial, onde recentemente lançamos um novo satélite é, sino-brasileiro. Estamos abrindo um novo espaço com a Índia. Como sabem, tivemos uma excelente visita presidencial agora em janeiro à Índia, onde, no novo plano de ação, na nova parceria estratégica com a Índia que nós estabelecemos e que vamos da qual vamos fazer o seguimento, estamos em conversação com o, o chanceler da Índia para que venha ao Brasil para uma primeira reunião desse novo mecanismo. Vamos colocar com grande ênfase o tema da, da tecnologia. A Índia tem uma capacidade tecnológica invejável em muitos domínios, estamos com um enorme interesse em compartilhar isso. Nós, dentro de todos esses domínios, temos a convicção de que estamos contribuindo para a recolocação do Brasil nas cadeias globais de valor, com os novos acordos que já assinamos, União Europeia e EFTA, com os acordos que estão em negociação, Canadá, Coreia do Sul, Singapura, e com novas negociações é, em perspectiva, Japão quer negociar um acordo de livre comércio, a Índia quer negociar um acordo de livre comércio, é, com os Estados Unidos estamos em tratativas para ver como formatar um é, acordo abrangente, é, isso é, muda o mapa da inserção do Brasil na economia é, mundial. Então é, temos uma grande ambição nesse sentido, uma visão é, muito profunda e de longo prazo é, que compartilhamos com toda a equipe é, do governo, muito especialmente com a área econômica é, da qual de uma maneira simples que fazemos parte por essa capacidade, por essa responsabilidade do Itamaraty é, na frente comercial e na frente da criação de é, novas condições de investimentos. Então é, Estamos empenhados nessa e acreditamos que, nesse ano, poderemos fazer grandes novos avanços é, nessa é, reinserção é, do Brasil. É, num momento importantíssimo, porque, por diferentes razões, está havendo é, uma realocação dos fluxos internacionais de investimentos, uma recomposição é, das cadeias globais de valor. É, e, nesse sentido, podemos atrair muito mais investimentos, muito mais oportunidades eh, para o nosso país, gerando emprego, gerando avanço eh, em, em diferentes áreas. Eh, um, um dado eh, claro disso, numérico, é o fluxo de investimento direto no Brasil em 2019. O fluxo foi de 75 bilhões de dólares, comparado com 58 eh, bilhões de dólares em 2018. É, um aumento, agora não tenho aqui a percentagem, mas um aumento é, muito significativo. É... Isso já reflexo, evidentemente, da expectativa de um novo Brasil, da expectativa dessa reinserção do Brasil nas cadeias globais, da qualidade também, claro, das reformas em andamento, da confiança que se está gerando junto ao investidor. E, nesse caso, investimento direto, né? investidor de longo prazo, investimento que vem para comprar ativos, para abrir novas unidades de produção, para se instalar. Bem... Obrigado, obrigado, é, o Tempo passa rápido, é, vou acelerar um pouco. É, é, o Mercosul. O Mercosul é uma plataforma fundamental nessa, nesse eixo da inserção é, econômica. Avançamos muito no Mercosul em 2019, tanto com os acordos externos quanto com a é, é, consolidação do Mercosul como uma zona de livre comércio com eliminação de barreiras, para dar um exemplo, a assinatura muito importante no final do ano, na cúpula de Bento Gonçalves, do é, acordo de facilitação de negócio, que vai eliminar barreiras não tarifárias ainda existentes é, em todos os países, especialmente nos outros países. Né? Não quero dizer que o Brasil não tenha, mas as barreiras mais altas é, são é, dos outros. É, foi é, esse avanço do Mercosul que nos preocupou, ou seja, a necessidade de manter esse avanço é que nos preocupou com alguns sinais que uh, o novo governo argentino passou uh, de uh, um retrocesso tanto na dimensão interna do Mercosul quanto na uh, sua uh, inserção internacional na, na plataforma de negociações uh, externas. Uh, o nosso, todo o nosso interesse fundamental na construção de uma relação com a Argentina, é, é manter o Mercosul e é, fazer o Mercosul continuar progredindo. Isso é que nos preocupou, portanto, com alguns sinais ao, ao contrário. Na visita recente que recebi do é, chanceler argentino, Felipe Solar, recebemos é, indicações muito positivas é, nesses, nesses domínios. É, a a Argentina está num momento de é, uma situação econômica difícil, como nós sabemos, é, e mesmo assim estão mantendo, é, de uma maneira geral, os compromissos dentro do Mercosul, é, Alguns elementos que têm surgido de eh, pontuais de preocupação com determinadas medidas argentinas, mas, de um modo geral, eh, não há, eh, como se receava, uma elevação eh, de barreiras, uma criação de barreiras ao comércio eh, com o Brasil. Isso, para nós, é fundamental. Também eh, um sinal de eh, continuado compromisso com. Eh, as, eh, as negociações externas do bloco com a assinatura do acordo do Mercosul Europeia sem reabri-lo, porque as negociações já estão concluídas. Eh, isso tudo nos, eh, eh, nos animou. Eh, Houve, portanto, uma, por iniciativa nossa, o oferecimento de um. Isso é bom entrar um pouco em detalhe, só porque está muito presente né, no noticiário hoje. Houve, então, na ocasião dessa visita do chanceler argentino, nosso oferecimento de um encontro presidencial à margem da posse de La Carja, do presidente Lacaja Pou, no Uruguai, e, infelizmente, quer dizer, o lado argentino, é que não não foi, enfim, o presidente Fernandes não não foi, é, decidiu não ir à posse, enfim, e, portanto, não pode se realizar isso. Mas ontem já, numa conversa, na visita do presidente da Câmara dos Deputados da Argentina ao presidente da República novamente falamos, o presidente falou da sua disposição de, em breve, encontrar-se com o presidente Fernandes. Isso foi foi bem recebido. Então, o que há do no nosso caso, e também é importante que se diga, uma coincidência total entre a nossa atuação, o Poder Executivo, a Chancelaria, com o Parlamento Brasileiro. Vemos que há o mesmo o mesmo interesse na criação das condições para uma relação produtiva com a Argentina. Bem, para muito rapidamente aos outros dois eixos que estão faltando, o eixo da soberania. Aqui queremos contribuir para o aumento da nossa capacidade de defesa, isso é fundamental para a soberania de qualquer país, de diferentes maneiras, claro, sempre seguindo a política de defesa, em coordenação com o Ministério da Defesa contribuir para a, sempre fundamental que se repita, a afirmação da soberania sobre a Amazônia, o é, território brasileiro da Amazônia, é, não deixar que, é, digamos, os organismos internacionais legislem por nós, legislem... Por esse Congresso. Né? Isso é uma preocupação nossa. Em muitos casos surgem propostas em organismos internacionais que acabam eh, se superpondo à legislação doméstica. Então, isso é algo que, nessa vertente internacional da defesa da soberania, para nós é fundamental. Eh, não deixar, por exemplo, que eh, negociações de clima, meio ambiente, sejam um pretexto de protecionismo agrícola, sejam um pretexto para cortar, eh, prejudicar a competitividade do nosso agro. Eh, eh, Soberania também, para referir, voltar aos princípios do artigo 4 da Constituição, ela está presente ali, de alguma, de maneira sem o um nome específico, mas quando se fala da autodeterminação dos povos, é, autodeterminação dos povos não é só um princípio para fora, é um princípio para dentro. Acho que temos que defender, na nossa atuação externa, como em todas, a autodeterminação nossa, né, do povo brasileiro, é, que se reflete na nossa autonomia legislativa. Eu não permitir que organismos internacionais, sem eh, né, que isso passe pelo Congresso Brasileiro, eh, determinem determinado determinem eh, eh, mudanças né, no nosso aparato legal, na nossa seja, em qualquer área que seja. Uh, bem, uh, e uh, por último, a dimensão dos valores, que é uma esfera difusa, mas aqui nós podemos ver uma, um conjunto de iniciativas diárias onde precisamos estar, através do mundo, defendendo e promovendo os valores brasileiros, os valores do povo brasileiro, valores, antes de mais nada, de viver em um mundo em paz. e um mundo onde eh, sejam respeitadas as soberanias nacionais. Eh, o valor, por exemplo, também eh, inscrito na Constituição, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, eh, um repúdio que eh, deve se dar não simplesmente eh, em discurso, mas eh, em atos. Então, no caso do terrorismo, por exemplo, temos uma preocupação crescente em nos coordenar internacionalmente e ajudar o Brasil a se dotar dos instrumentos em cooperação internacional para uh, o combate uh, ao terrorismo. Uh, o próprio Plano de Paz uh, para Israel, Palestina, do qual falávamos... Uh, se inscreve nessa nossa determinação de continuar trabalhando eh, pelos nossos valores, eh, nesse entendimento de que a paz requer eh, liberdade, requer a democracia. Então, todos esses eh, eixos requer o crescimento econômico, requer a soberania. Então, todos esses eixos eh, estão eh, interligados e acreditamos que perfazem um conjunto eh, coerente. Bem, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras no tempo previamente organizado do ministro Ernesto passo a palavra para os seus questionamentos ao senador Espiridão a mim. Posteriormente, se o senador Lazier quiser fazer alguma pergunta, e eu vou me reservar a fazer por último. Só quero atualizar o tempo de que disponho. É necessário para vossa excelência é, eu, eu emitir um tempo... juízo e um raciocínio. E adequado. Muito obrigado. Eu vou começar pela segunda parte, que eu acho que, sem dúvida, vai ser a parte mais positiva e mais, de maior interesse para o país neste encontro, que, independente do número de senadores presentes, vai ser um... esse encontro eu considero um marco na assimilação de informações pelo Senado e pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque todos serão informados especialmente dessa parte, da segunda parte da explanação do ministro. Quero cumprimentar o ministro pela sua, pela presteza com que se dispôs a aceitar o nosso convite, isso não é uma convocação, o que demonstra disposição de diálogo, de, enfim, debater e, naturalmente, quando se debate, a gente se prepara para ouvir a ideia que não é exatamente a nossa. Na segunda parte da sua exposição, eu queria fazer dois comentários e uma e fazer uma pergunta. Já. Há uma grande diferença entre o que Vossa Excelência enunciou na sua primeira vinda aqui, e uma diferença para melhor. No tocante, a posição do Brasil, a adição de importância. Assim como no caso da solução do conflito Palestina-Israel, houve uma perda de importância, e eu concordo com V. Excelência, o pragmatismo ganhou importância, ou seja, a análise do que é de interesse do Brasil ganhou importância em relação à primeira formulação de V. Excelência quando aqui esteve. E eu destaco, primeiro, a atuação junto aos países árabes consumidores de carnes processadas no mato grosso oriundas do mato grosso do sul de santa catarina nós temos uma participação muito importante né? afinal o abate a lau, é a customização a que vossa excelência se referiu essa transformação econômica é fazer o que o freguês quer nós aprendemos a embalar azulejos de acordo com os preceitos do comprador australiano, fazendo duas capas de plástico para não haver mosquito encostado no azulejo e que o azulejo seja mais áspero para evitar escorregões quando próximo da água ou sujeito à água. E essa customização faz parte da, do segundo eixo que é o de transformação econômica que Vossa Excelência referiu. E eu acho que essa é uma evolução muito importante, a compreensão do Itamaraty para a multiplicidade dos nossos interesses. A visita à Índia, por exemplo, eu tive o privilégio de visitar a Índia e a China como governador do Estado no ano 2000. Visitei Bangalore, que é a origem dessa exuberância tecnológica da Índia. É, aprendi a entender a nossa dependência com sais medicinais, originários da China e da Índia, nessa viagem também. Quando nós tentávamos construir uma empresa de genéricos no estado de Santa Catarina. Então, eu acho que essa diversificação, inclusive das viagens presidenciais, especialmente no segundo semestre, demonstra uma evolução muito positiva na postura do Itamaraty, liderado por Vossa Excelência, e liderada também essa evolução de postura por Vossa Excelência. Na questão da Amazônia, eu quero aplaudir a atitude do Brasil, do governo brasileiro, ao repelir esta reincidência específica. E queria sugerir que a sua assessoria, eu não posso deixar de destinar um olhar muito carinhoso para a doutora Márcia Dona de Abreu, cujo pai, senador Nelsinho Traga, foi a pessoa mais inteligente que eu conheci, além de meu professor, meu amigo e, eventualmente, assessorando o nosso governo, o professor Alcides Abreu. Na questão da Amazônia, por exemplo, eu não sei se o senhor tem isso de cabeça, vale a pena ler a CPI da Amazônia, edição 1989, eu não sei se é, essa se o senhor conhece, do senador, relator senador Jabas Passarinho. Só mudaram os personagens, o discurso é o mesmo. Gorbachev apresentou ao soviete supremo e obteve a aprovação de que a União Soviética, então existente, ainda existente, isso ele fez em 88, consta do relatório de 89, que grandes recursos naturais do mundo têm que ser supervisionados por organismos transnacionais. Isso não é atual? Mitterrand defendeu explicitamente uma soberania relativa do Brasil sobre a Amazônia. Não mudou nada. Só mudaram os personagens. Então, eu participei de uma audiência pública em 91 na, no estado de Roraima como senador. E que faltou luz na Assembleia Legislativa, da... eu sempre brinco com o senador Chico Rodrigues, ele não foi, a... ele não compareceu ao dia ser era deputado, e que se discutia a decretação da reserva e Anomami ainda, portanto, antes das discussões sobre a Raposa Serra do Sol. Tudo igual. Nós vamos salvar a Amazônia, para nós. Né? É o que a gente ouvia. Então, eu aplaudo a postura firme. Quanto mais argumentos, melhor, e é nesse sentido que eu sugiro que seja feita. Uma pesquisa histórica, porque o cenário é o mesmo. Não é? Se o Algore tivesse sido eleito presidente, nós teríamos muito mais episódios para relatar do que com o Bush que se preocupou com outras prioridades. Não é? Então, sobre a segunda parte da sua apresentação, eu quero enaltecer essa evolução não quer dizer mudança essa evolução para levar em conta o que são realmente os nossos interesses o que é que nós ganhamos com esta ou aquela posição né? e procurar as parcerias que nos convém não que isso signifique renunciar valores ou princípios ou esses eixos né? apresentados por vossa excelência Agora eu vou passar para a primeira parte, onde não haverá uma total concordância entre nós. Primeiro, eu concordo que o conflito, ele, a questão palestina-israel, ela, felizmente ou infelizmente, produziu um certo cansaço internacional. E isso é perigoso. Eu não vi na nota de apoio, não foi isso que eu li, e receio que ninguém tenha lido. Na nota de apoio, um, uma manifestação sem condicionamentos prévios. Aliás, sem, sem condicionamentos prévios e rígidos. Eu vi e li uma adesão. E receio que essa seja a leitura geral. E que nessa conta de interesses nossos, que é o que me interessa, Brasil acima de tudo, mais do que nunca na questão internacional, porque aí eu faço confronto com os outros, né, meus parceiros, mas meus competidores, no mínimo. O Brasil conquistou um ativo, e isso nós devemos ao, ao Instituto Rio Branco, ao próprio Rio Branco, à história do Itamaraty, ao aperfeiçoamento da atuação do Itamaraty, principalmente na questão econômica. Ontem ainda comentava com o senador Nelson Trade, nos últimos 20 anos, a, a expertise que o Itamaraty desenvolveu, vocacionada para a questão econômica, é extraordinária e muito importante. Quando nós discutimos aqui o Sivan, eu era senador nessa época, nós vimos que a, a diplomacia do negócio, então praticada pelo presidente Clinton, foi que vendeu para nós os produtos da, da americana e não da francesa, para fazer o Sivan, ao contrário do Sindacta, que o produto era francês. A engenharia era francesa. Então, eu receio que no status em que estamos, no momento em que estamos, nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo que eu avalio que esteja pesando sobre nós. A diplomacia internacional sempre reconheceu que o Brasil, independente desse eixo de valores que Vossa Excelência explicitou, mas que não é de todo novo, ele apenas resgata coisas que estavam mais ou menos esquecidas, adormecidas mesmo, mas que sempre existiam. Se eu sou o primeiro a me alinhar eu vou fazer a consideração sobre os outros que se manifestaram. O que, é que eu ganho com isso? E o que, é que eu perco com isso? Eu acho que o Brasil, neste momento, computou uma perda, independente da presença de descendentes árabes no Brasil, entre os quais eu me incluo, o senador Nelson Trades se inclui, por extensão até o Lazier, porque. Ele tem uma simpatia nominal por Railê Salaci, evidentemente. Então, isso é uma brincadeira muito pessoal que eu faço respeitosamente também. Ou seja, independente da presença da descendência que nos faz o maior país libanês do mundo, está aqui. Ainda que híbridos, né? e híbridos, tanto o senador Nelson Tradi quanto eu, ele mais remotamente, eu mais próximo. Eu sou filho de imigrantes, por parte de pai e por parte de mãe, sou primeira geração, ele é terceira geração. Mas é o lado materno é italiano e o lado paterno é libanês, em ambos os casos. Independente disso, e isso tem peso, independente das relações comerciais que eu já mencionei, nós seríamos mediadores naturais nesta questão. Agora, se eu me alinho a uma nota em que houve uma cena, fiquei muito satisfeito de saber que o embaixador do Bahrein, dos Emirados Árabes e qual é o outro país? Oman, que estiveram presentes naquele, naquele lançamento do plano que, a meu ver, aí é meu ver, tinha um sentido eleitoral evidente para ambos os protagonistas, tanto para o, o, o primeiro-ministro de Israel quanto para o presidente Trump. Tanto é que não falaram mais no assunto. Mas, eu repito, nós perdemos uma coisa. Nós perdemos a aura de possíveis mediadores. Dá para recuperar? Não sei. A conquista de uma reputação é sempre mais demorada e, labor, e exige mais labor do que a recuperação. E, finalmente, Egito, Marrocos, eu acho que o Egito foi prudente, foi correto. Olha, se o, os Estados Unidos voltam a se preocupar com o assunto, sempre foram bem-vindos, porque o predomínio americano no campo internacional é respeitado por todos. Mas também lhe dou razão numa questão repetir propostas insistir em propostas que como vossa excelência rememorou 2000 2008 enfim as sucessivas e interrompidas propostas saudamos aqui o representante do, do ele sempre lembra para nós o brigadeiro Eduardo Gomes né e preenche pelo menos um dos requisitos do candidato Eduardo Gomes, né, que se apresentava como bonito e solteiro. Vote do Brigadeiro. Só bonito. Mas ele ficou só com a primeira parte. Que me aproxima dele, porque é Relu, que é o meu sobrenome em árabe, quer dizer bonito. Ainda que isso possa parecer falsidade ideológica. Mas então, concluindo, que tem que evoluir, tem. Agora, numa cena em que eu quero promover, o acordo entre a sua pessoa e a pessoa do Nelsinho Trade, e um dos dois não está presente, eu não sou mediador. Eu tenho um lado, um lado explícito. Né? Aquela, aquela transmissão pela CNN foi uma coisa muito contundente. Então, eu concluo para ele fazer a pergunta. Ganhamos alguma coisa... E perdemos o quê? Eu acho que nós perdemos nesta condição. E, finalmente, além destes, destes países que o senhor mencionou, o Egito e o Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes e Oman, que outro país do Ocidente, vamos dizer assim, que é onde nós estamos, teve externou posição semelhante, não quero dizer igual, a nossa, além de torcer por um acordo. E, ao finalizar, quero dizer que me preocupa muito o seguinte. O Brasil, aí não é o Itamaraty, não é a política de relações exteriores, o Brasil tem, como o senhor lembrou, alguns fundamentos constitucionais para a nossa postura, para reger, como diz o artigo 4º, as suas relações internacionais além da independência, que Vossa V. Exª discorreu muito bem, prevalência de direitos humanos, onde eu já lhe fiz uma indagação em função de uma manifestação que o Brasil fez em Santiago do Chile, que, a meu ver, esqueceu o que estava acontecendo também no conflito israelense-palestino, mas igualdade para os Estados, a igualdade proclamada por Oswaldo Aranha, na Assembleia Geral da ONU, que deliberou pela criação de dois Estados, e a solução pacífica dos conflitos, que são, que constituem o sustentáculo da nossa política, das nossas relações internacionais, e eu vou adiante. Também o repúdio ao terrorismo, no que eu concordo integralmente com vossa excelência E numa avaliação histórica, nós sabemos que o terrorismo fez parte do esforço para que os israelenses conseguissem o seu Estado. A explosão do Hotel King David não foi feita pelo terrorismo árabe. E a Inglaterra sabe bem disso. Mas nós temos que falar da coisa atual. Apoiamos integralmente se repúdio ao terrorismo e ao racismo, mas eu acho que ao perder, neste momento, uma parte substancial desse ativo de capacidade de ser mediador, eu me preocupo porque acho que, nas contas, nós não ganhamos, perdemos ao tomar essa posição inicial. Agradecemos o senador Espiridião a mim. É, a gente tem uma prática, embaixador Ernesto, de os senadores fazerem os questionamentos. Vossa Excelência já anotou e passamos a palavra para a Vossa Excelência responder. Quero agradecer a presença do senador Eduardo Gomes, senador Lazier, senador Espiridião a mim. E, de pronto, a palavra ao senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente Nelsinho. Bom, eu quero saudar com, com muito orgulho a presença do nosso embaixador e nosso ministro das Relações Exteriores, que é o ministro gaúcho. E, e eu tenho certeza de que não só eu, mas muitos gaúchos se orgulharam muito quando o presidente da República chamou para esse importante cargo um diplomata gaúcho, Honrando uma tradição de produção de diplomatas brilhantes. E foi invocado aqui há poucos instantes pelo senador Amin, um personagem que nos orgulha muito na história, que foi Oswaldo Aranha. E, embora, ilustre ministro, tenha havido uma certa restrição ao tema de hoje, a luta pela paz no Oriente Médio, numa proposta do presidente americano. Eu gostaria de saber se é possível avançar e fazer uma pergunta de uma outra natureza, que diz respeito à imagem do Brasil no exterior, pela qual vossa excelência já vem se empenhando e que não apenas a abertura de mercados no exterior. Nós sofremos um, um desprestígio que nos incomoda, principalmente quando saiu recentemente o ranking da ONG Transparência Internacional, que coloca o Brasil numa posição constrangedora de centésima sexta posição com relação à corrupção que todos nós agora estamos empenhados em vencer, e particularmente tem sido o trabalho de muitos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Então, ministro e ministro e, e, e, e, e chanceler Ernesto Araújo, em que medida, de que forma o Ministério tem trabalhado para que seja transmitida uma melhor imagem desse Brasil, que vem de vários anos de deterioração dessa imagem. Tema sobejamente conhecido e que nos dispensa de fazer recapitulações. Somou-se ainda a questão também aventada há pouco aqui pelo, pelo senador Amin, com relação às queimadas da Amazônia... Que transmitiu uma ideia inconveniente para todos nós brasileiros, mas em que medida Vossa Excelência vem reconstruindo, junto aos embaixadores brasileiros pelo mundo, uma imagem melhor, algo que esteja mais condizente à nossa história, à nossa tradição, à nossa importância econômica no mundo a nossa importância diplomática, se isso tem sido objeto também do seu planejamento, é esta a, a única pergunta. Com a palavra o líder do Congresso, do governo Bolsonaro, senador Eduardo Gomes do Tocantins. Senador Nelson Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Lazier, senador Espiridion Amin. É nosso ministro, embaixador Ernesto Araújo. Bom dia, bom dia a todos. Essa comissão é uma comissão absolutamente disputada, por isso não consegui chegar aqui como membro ainda ou como suplente, mas venho é, cumprimentar o nosso ministro pelo brilhante trabalho que realizou no ano de 2019, falar das relações exteriores e falar das relações no país, Vivemos um momento de, de ajuste pelo ano de 2019, um trabalho que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, desenvolveu com aprovação da reforma da Previdência, com matérias importantes, mas também com um ano de muita, de uma rica experiência de viver um governo do presidente Bolsonaro, é, composto por ministros com uma escolha do critério de sua história de vida, do programa e do governo que o presidente pretende liderar no país, mesmo sem a tradicional vinculação partidária, setorial, um governo que conseguiu vitórias muito importantes aqui no Congresso Nacional. E, de maneira diplomática, posso dizer que, pelo menos do que eu conheço, sou o menos experiente aqui da, da bancada, mas nos últimos 30 anos, nenhum presidente da República interagiu e cuidou dos programas do Congresso Nacional como o presidente Bolsonaro, e nenhum Congresso Nacional deu ao presidente da República tantas vitórias como o presidente Bolsonaro colheu aqui no ano de 2019. É até estranho porque brigamos tanto, né? temos motivo para comemorar e buscar um novo momento. Como essa audiência, ministro chanceler, ela é ampla, eu queria aproveitar esse raro momento aqui que me dá o presidente Nelson Trad e trazer um assunto ao Itamaraty que eu considero muito importante, extremamente importante, e gostaria de saber se já há em andamento uma discussão interna sobre o impacto desse assunto no país, o que os brasileiros vão conhecer no dia a dia e como esse assunto interage com o resto do mundo, já que é um assunto absolutamente importante para o indivíduo, mas importante para o mundo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Casa é, aprovou a medida provisória no começo do ano, definindo os critérios para a instalação da autoridade, né, da entidade que faz a fiscalização. Nós tivemos o apoio do Senado unânime para apresentar a proposta de emenda constitucional número 17, que torna a única legislação em todos os Estados brasileiros, e agora essa PEC 17 está, nesse momento, no plenário da Câmara dos Deputados, para a aprovação definitiva. A gente entende que todos os órgãos de governo envolvidos nessa questão atendem à necessidade de proteção de dados do indivíduo. Sabemos que hoje, na comunicação, no mercado, nos negócios, é importante que o cidadão brasileiro tenha garantido a proteção dos seus dados e isso gera uma série de consequências internas, desde o uso indevido desses dados até a criação de plataformas é, paralelas que modificam a vida do cidadão e que fazem com que é, outros cidadãos que não cumprem a lei ou que aproveitam o vácuo da lei trabalhem hoje aí com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de dados de pessoas que foram comprar um ferro de passar, uma toalha, um pano de prato ou espiar, ou espiar uma vitrine e, de repente, vem a sua vida completamente invadida. Mas a consequência maior da proteção de dados não está, evidentemente, no que nós sofremos aqui no dia a dia e sim na razão econômica, eh, diplomática, de ação entre os países que precisam garantir uma boa legislação de proteção de dados para tratados comerciais. Eu gostaria de saber o efeito disso na questão da OCDE, isso foi citado. E tenho, tenho me convencido a cada momento que dos órgãos do governo de, aux, de a, é, auxílio direto ao governo federal ao presidente Bolsonaro, à Casa Civil, aos organismos de governo que versam sobre esse tema. Eu não tenho a menor dúvida que o, o, o destaque, a responsabilidade desse momento de implementação da autoridade deve ser é, do Itamaraty, deve ser do Ministério das Relações Exteriores, porque, afinal de contas, é, tudo aquilo que a gente debate internamente, ideologicamente, sobre proteção de dados, e que levamos aqui anos para discutir, o investidor demora 15 minutos, ou tem proteção de dados ou não tem proteção de dados. Então, eu queria ver se esse assunto está sendo tratado, colocar à disposição é, do ministro, aqui junto à liderança do governo, mas também no nosso mandato nas, nas comissões afins da Casa para que a gente tenha ideia a esse assunto, a importância devida, porque acredito que nesse ano agora é, esse assunto de proteção de dados vai ser um assunto fundamental na questão política e econômica. E no mais me colocar à disposição de Vossa Excelência para, para os trabalhos ah, do nosso Ministério das Relações Exteriores, sempre colocando aqui a, a, a minha convicção. Da competência de Vossa Excelência e da forma como vem lidando com as responsabilidades do, do nosso país é, nas tratativas internacionais e conseguindo vitórias importantes e a cada dia que passa, o reconhecimento da população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, líder do Congresso, senador Eduardo Gomes, do Tocantins. Ministro, a minha pergunta, para finalizar o hall dos questionamentos, e quem quiser, depois das respostas, fazer a réplica tem esse direito. É, no final do ano passado, já na véspera do Natal, em dezembro, eu fui convidado para um almoço na Embaixada do Equador. E achei que fosse um, um almoço de final de ano, é, onde é costume, a gente com os países amigos a gente possa é, brindar o final do ano e planejar o trabalho do, do próximo, que, está, que estava por chegar. Qual foi a minha surpresa? Que lá estavam oito embaixadores da Organização do Tratado da Amazônia. E o aperitivo do almoço, é, muito bem organizado pela esposa do embaixador do Equador, foi justamente um apelo que todos fizeram de forma unânime, no sentido de nós aqui liderarmos a reativação do Parlamento Amazônico, composto por esses países. É, isso avançou, nós já nos assessoramos com a assessoria técnica aqui do, da Casa, do Senado, é, já estamos elaborando um projeto de resolução para a criação de um grupo parlamentar é, do Parlamento Amazônico, composto por cinco titulares e cinco suplentes, deputados e senadores. É, nós vamos enviar carta aos presidentes dos parlamentos dos países amazônicos para propor é, envio da delegação à reunião para reativar esse parlamento aqui em Brasília, numa data de 21 de maio, que foi estabelecida numa reunião que tivemos esse ano justamente na sede da Organização do Tratado da Amazônia, acompanhada que foi por integrantes do seu staff no Ministério das Relações Exteriores. Eu toco nesse assunto porque, das quatro perguntas aqui, três se relacionaram a essa questão. Ou seja, é uma questão sensível que precisa ser é, aprofundada nesse debate, até para a gente poder passar uma realidade verdadeira do que realmente possa estar ou não acontecendo na Amazônia. E aí eu me perguntei, olhando assim para o espelho, falando, mas gente, eu sou lá do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e como que eu posso ajudar né, esse contexto com a liderança aqui que a comissão representa dentro da casa, porque acabei observando que os problemas do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e as soluções passam muito também pelos questionamentos que existem dos problemas da Amazônia e as suas soluções. Então, mais para frente, a hora que isso estiver devidamente encaminhado, nós vamos inserir o Pantanal nesse contexto. Aí eu quero saber, no âmbito dessa menção ao meio ambiente que Vossa Excelência se dirigiu, da Defesa da Soberania da Amazônia, é, sabendo, como acabei de falar, que estamos promovendo a reativação desse Parlamento no intuito de manter a gestão dos recursos da Amazônia e a liderança das iniciativas com os países que detêm o seu território, eu apreciaria ouvir, de vossa excelência, os seus comentários a respeito do apoio dessa medida. Apenas um parênteses para os colegas terem esse conhecimento. Eu agradeço a presença do senador Vanderlan, que ontem ingressou no PSD, 12º senador que faz parte do PSD. E, e digo que das delegações internacionais que recebi, como é a minha função, vocês me botaram aqui para presidir a Comissão de Relações Exteriores. Eu tenho o dever de receber os colegas de outros países... Não teve uma delegação, Espiridião a mim, que não ficou atenta a essa questão da Amazônia. Então, é, é, faz-se mais do que é necessário esse encaminhamento, até para a gente poder deter na mão, puxar a rédea na mão, essas informações verdadeiras, corrigir os eventuais erros que possam ter e tirar esse estigma que acabou pegando na gente de não cuidar da Amazônia, de é, é, ser a favor de desmatamento, a favor de queimada e por aí vai, o que não é verdade. Então, eu queria também ressaltar, num outro parênteses, que eu viajei para lá. Eu fui visitar o Oiapoque, num convite que tive do ministro da Defesa, onde lá eu pude presenciar a unidade do Exército Brasileiro e o trabalho que lá se faz. Então, é... Muito daquilo que se fala, eu, particularmente, não vi o que se estava propagando na mídia, principalmente na mídia internacional. Então, a verdade precisa ser restabelecida e eu acho que o Parlamento Amazônico vai ter um papel fundamental. Conto com o apoio dos senhores, pares, para que a gente possa tocar isso para frente. Encerro, então, essa consideração. Devolvo a palavra ao ministro para que, de uma maneira... É... Sucinta, possa responder os questionamentos, porque chegaram aqui as perguntas da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, senador Nelson Trade. Sobre. A... Agradeço, antes de mais nada, o interesse de todos os senadores aqui pela nossa exposição, as perguntas, que muito nos honram e muito me animam a continuar esse esse debate, realmente é fundamental essa oportunidade para mim. É, em relação às perguntas do, do senador é, Esperidião é, bom, em meu lugar, agradeço, o senhor mencionou, sobre a, a, enfim, a, a comparação entre essa vinda aqui, a vinda que também tive muita honra no, no ano passado. É, então eu não, já que você achou que melhorou, eu não vou, eu não vou discutir. Mas é, enfim, é, não só para é, dizer que na minha visão é, o que nós estamos fazendo é, é aplicar. É, as ideias, as, as diretrizes que nós estamos procurando formular eh, desde o início. E acho a Excelência mencionou isso, quer dizer, que não, não viu como uma mudança, mas como uma evolução. Acho que eh, é, é um desdobramento, é uma maneira que a gente está mostrando na prática eh, como nós traduzimos eh, os, os princípios que... Eh, nós acreditamos que nos eh, que nos orientam. Né? Então, eh, no ano passado, faz praticamente um ano, né estamos no, no começo, ainda acho que não tínhamos tido tempo realmente de mostrar como era essa tradução, mas, eh, e, claro, estamos sempre querendo melhorar, querendo fazer isso da melhor maneira possível dentro dessas diretrizes que são do Presidente da República e que são da Constituição. né eh, só, só isso, só, a respeito disso, só eh, enfatizar... Eh, muito claramente que estamos convencidos de que é, o, o, a fidelidade a esses princípios permite fazer bons negócios, permite fazer uma extensão, inserção muito mais eficiente do Brasil no mundo, na economia internacional. Diferentemente, às vezes, vozes que vozes que colocam como se fosse uma uma disjuntiva, né, ou, ou princípios, ou, ou resultados concretos, sobretudo na, na economia. E eu acho que isso é que nós estamos conseguindo demonstrar. Então Independentemente de pontos específicos, mas eu fico feliz dessa poder mostrar um pouco que estamos conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo ao mesmo tempo, A Defesa dos princípios, que são princípios basilares que estão na Constituição e a promoção dos nossos interesses, não só econômicos, mas muito especialmente econômicos, né? sobre a questão específica, portanto, do, do Plano de Paz, da questão Israel-Palestina. Antes de mais nada, eu não vejo a nossa posição como um alinhamento com uma posição de um país ou do outro. Né? Eu vejo como um apoio, é o que pretendemos que fosse, essa é a nossa ideia, um apoio a, a um Plano de Paz específico, esse que foi apresentado pelo presidente Trump, como uma base de negociação. Né? É, isso não de graça, não por ser simplesmente um novo plano, mas por uma avaliação que fizemos e que, cada vez mais que estudo, me convenço de que é um bom plano como uma base é, de início de negociações. Né? É, então, é, essa leitura de que a, a o nosso posicionamento representa um alinhamento é, não é de forma nenhuma o que nós é, pretendemos. E eu acho que essa percepção, ela vem de uma... ela é um pouco a, a, uma tendência de manter a, esses, a, esses dogmas do passado e de manter posições a, rígidas. Né? A, então, nós a, estamos diante de um plano de paz, né? a, explicitamente destinado a criar a paz. Claro, você pode discutir, é um bom plano, não é um bom plano, Pode conduzir à paz, não pode conduzir à paz. Mas a intenção, e por isso que nós é, é, consideramos positivo, a intenção é a paz. Portanto, está é, totalmente em linha também com, com o nosso princípio constitucional da, da solução pacífica. Né? É, e da igualdade dos Estados. Isso eu queria chegar também. Muito obrigado. É, porque um dos... Mas, mas também não houve com a apresentação americana, israelense, né? é, enfim, é, mas, não, mas não é o, o, não é o nosso nossa intenção nesse momento é, é ter um contato específico com esse ou aquele, né? É, é, mas isso também é interessante porque é, o bom, o plano ele também contempla essa questão da, da igualdade entre os estados de uma maneira realista, ele permitiria a criação de um estado palestino que é Nesse caso, como de outros países, também a nossa posição uh, histórica de dois Estados. Né? Como eu digo, pela primeira vez o Plano uh, consolida a ideia de dois Estados de maneira mais, uh, já tinha sido falado antes, mas de maneira mais concreta uh, agora, portanto, aprofunda essa questão da, da igualdade entre uh, entre os Estados. Uh, eu acho que uh, a, a ideia de que nós uh, perdemos a, a capacidade de, de mediação é, uh, eu acho que isso é... também não vejo dessa maneira, porque, no passado, nós éramos percebidos claramente por um dos lados, Israel, como um país contrário a Israel nesse conflito. Nós aderíamos sistematicamente, e eu acho que de maneira acrítica, a os posicionamentos de organismos internacionais, as votações de organismos internacionais uh, contra Israel. Uh, existe um viés uh, ainda, infelizmente, grande anti-Israel em organismos, como o Conselho de Direitos Humanos. Eu estava vendo que, nos últimos, acho que, 15 anos, uh, 80% das resoluções do Conselho de Direitos Humanos são contra Israel, como se fosse o único lugar onde há eh, como, como se 80% dos problemas de direitos humanos do mundo estivessem ali, que, evidentemente, não é não é o caso. Né? Estive, Israel, várias vezes em outras capacidades no passado. Isso é interessante, porque, na época, eu não, claro, não pensava estar aqui nesse momento, e a minha atribuição, quando estive lá, entre 2005 e 2006, era de negociações comerciais do Acordo Mercosul-Israel. E, e eu vinha com essa imagem, na época, de que o Brasil era considerado um país neutro, um país é, é, bonzinho por todo mundo e que era um mediador. Me surpreendeu muito, em Israel, a visão deles em relação ao Brasil, de que era um país que participava de um é, esquema de... É, sistemática contestação de Israel eh, nos organismos internacionais principalmente né? isso depois foi reforçado pela aquele episódio de nós não termos dado a Grimã ao embaixador eh, designado por Israel isso já acho que em 2015 né mas desde pelo menos desde 2005 2006 eh, por Israel o Brasil não era visto como um, um país neutro era visto como um país que aderia a uma eh, a uma sistemática contestação das posições de Israel, até mesmo algo muito essencial, aquele voto nosso em 1975, se não me engano, considerando o sionismo como uma forma de racismo, isso nunca foi esquecido por Israel, isso é considerado até hoje, hoje Nós estamos superando isso, né? mas foi considerado por muito tempo um marco negativo do Brasil no, no conflito. Né? Então, então, no nosso ponto de vista nós estamos tentando corrigir eh, o que era eh, um certo viés eh, anti Israel nessa nessa questão eh, então eh, não há uma eh, se, se há uma eh, se há, e que eh, esperamos que haja é um, é um reequilíbrio da nossa eh, da nossa posição e eh, ao mesmo tempo um realismo né? eh, Poderíamos ter uma solução diferente? Talvez. É. É. Mas é, qualquer solução que não contemple a, a vulnerabilidade de segurança do Estado de Israel... É, nos parece que está fadada ao, ao fracasso. E acho que isso é que, em outros momentos, se, é, as, as posições assim, dogmáticas não, não permitiam é, contemplar. Então, nos parece que a grande evolução desse plano é essa, é reconhecer a, que Israel precisa ter uma dimensão de segurança, assim como, claro, o lado palestino precisa ter uma, uma viabilidade econômica, territorial para é, a sua existência. Né? É, então, eu acho que nós estamos na verdade ganhando espaço como um ator nessa nessa área. É claro que não queremos estar além do que além do que fomos chamados pelas partes, mas queremos estar dispostos a estar presentes. E Acho que hoje Israel nos veria como uma é, alguém, né, que, um parceiro que pode estar presente, assim como, espero, é, é, a Palestina também, né, é, o lado palestino. É, então, não, não vejo como um alinhamento. É, somente mais um aspecto que a Excelência mencionou, senador, a questão da de outros países... Bom, o senhor mencionou, na linha do que eu, que eu mencionei também, as reações de outros países árabes. Eu fiz questão de mencionar isso porque são países diretamente interessados e que, no passado, teriam, certamente, posições diferentes. É mas realmente países do Ocidente, que a gente não, não, não acompanhei mas eu não estou muito preocupado assim que outros países ocidentais não tenham tido essa essa atitude assim o não quero assim fazer é, uma imagem assim muito dramática mas assim hoje o Brasil não é um país que olha para frente o Brasil não é um país que olha para o lado né é, eu acho que tradicionalmente nós que uma das coisas não muito boas da, da nossa é, política externa de, de décadas recentes, foi isso, de nunca se mover sem antes olhar se, se tem se a gente está junto com outros e sempre esperar a liderança de outros, sempre ir atrás, sempre ter que ir em grupo, sempre ter que... Ir... Não, é, né, hoje nós olhamos para frente e, com as nossas ideias, e para cima, e, e para cima. Né? Ah, para cima nesse sentido? Não, para cima eu pensei em Deus, né é, é, não pensei... é é, eu pensei na, na dimensão espiritual, pensando para cima. Né? É, não, então, é outra, não é outra, não. Né? É, pensei na dimensão espiritual porque isso é outra, outra, outra questão que, né, acho que nós é, é, esquecemos né, que o, o ser humano não é simplesmente um ser material, né? mas isso é outra, é uma discussão é, filosófica, é, que é importante. Uh, não, nesse sentido, não. Nós não, não uh, estamos pensando o que faz os Estados Unidos ou deixando de fazer os Estados Unidos quando nós nos uh, posicionamos. Claro que é um elemento da realidade, mas uh, isso eu já tenho dito, por exemplo, no, no tema da Venezuela, quando desde o começo, desde o primeiro dia, nós assumimos uma atitude muito mais proativa na, na Venezuela. Uh, isso foi uma decisão nossa uh, e uh, isso inspirou, isso eu repito, uma, uh, um aumento da pressão americana também na Venezuela. Nesse caso, o Brasil foi... Uh, na frente, eh, através do caso do Grupo de Lima também, mas liderando, né, nesse sentido, o Grupo de Lima, numa nova posição em relação à Venezuela, eh, para dar esse exemplo. Então, eh, nós não, não ficamos assim muito esperando o que dizem os outros necessariamente. Pra, claro que são referências sempre, sempre importantes, mas... Eh, eh, examinamos achamos achamos que o Brasil tem uma responsabilidade tem uma capacidade de de contribuir para isso e no momento achamos que essa contribuição pode se dar no, no apoio a esse plano a esse plano de paz então acho que temos visivelmente uma coincidência total com o que se mencionava em termos de objetivos acho que a questão é os meios né? os meios e a nossa avaliação realmente de que esse plano permite, é um meio é, interessante, razoável, é, talvez não definitivo, mas é um meio importante para é, rumar junto, rum, a, em direção a uma, a uma solução. É, mencionar também que estarei indo proximamente a, a Arábia Saudita, a terminados árabes, Catar e Kuwait, né, países do Golfo, todos parceiros importantíssimos, para dar continuidade a, a conversas que... E, e iniciativas que o presidente da República lançou na visita recente, mas também para voltar a falar desses eh, eh, os temas ali da, da região, são países que têm uma uh, um papel essencial ali uh, na, na, no encaminhamento desses uh, desses temas é uma uh, é uma vertente que uh, para nós é absolutamente essencial o diálogo continuado com uh, os países árabes é, sobre o, as questões do Oriente Médio. Né? E pretendo ir a Israel também, é, para é, dar continuidade também aos entendimentos que tivemos é, que tivemos lá. É, bem, sobre as é, considerações do, do senador Lazer Martins, que também agradeço muito, é, a questão da imagem do, do Brasil no exterior. Né? É, acho que o primeiro elemento é que... É, nós temos que, talvez, diferenciar eh, Europa de mundo. Né? Eh, nas viagens ao redor do mundo, eh, nós temos visto que a percepção e a imagem do Brasil é excelente em várias partes do mundo, eh, na Ásia, né? no Japão, na, na China, na, na Índia, eh, nos países do Golfo, né? Israel mudou para muito melhor a nossa a imagem eh, do Brasil. Né? Eh, na América Latina, ouso, ouso dizer também o, o, o mesmo, é, a expectativa de muitos países latino-americanos e do Brasil como uma referência central na defesa da democracia, não só de governos, mas de sociedade dos países americanos, sul-americanos, latino-americanos, é, hoje nos veem como é, um ator fundamental na aspiração de democracia desses países. Isso é algo que me parece que mudou. Né? Então, é, onde nós vemos é, o problema de imagem é, sobretudo, na Europa. Então, já é um problema mais mais limitado. Não é o redor do mundo que a, que a nossa imagem sofre, é, sobretudo. É, mas a Europa é uma caixa de ressonância ainda muito grande pela mídia, pela atenção que, que gera, pelas tradições. Então, é, então quando a... Né? Ainda, infelizmente, a Índia, né? o segundo país mais populoso do mundo, terceira economia do mundo por paridade do poder de compra, faz referências muito positivas em relação ao Brasil, seus governantes, sua imprensa. Isso não tem repercussão nenhuma. Agora, sai uma pequena nota né? num jornal da, da França, ou da Alemanha, ou da Itália, isso tem uma repercussão é, muito maior. Isso acho que ainda é um... É um certo eurocentrismo que, nesse caso, nos parece bastante é, negativo. Mas, enfim, temos que lidar com essa com essa realidade, porque há formadores importantes de, de opinião é, lá. É, acho que parte da, dessa imagem é uma campanha orquestrada a partir do Brasil, a partir de, de né, setores que que perderam a, a última eleição e que estão fora do, do, do poder e que não se conformam com isso e querem denegrir a imagem do nosso governo e, e organizam... Com essa caixa de ressonância europeia, uma campanha contra o seu próprio país. Né? É... Ah, obrigado. É... Então. É... Então, nós estamos diante de uma realidade que não é simplesmente é, chegar no, nos jornais europeus e olha, na verdade não é assim, na verdade as queimadas não foram assim, foram assado. É, não, é uma campanha que tem, inclusive, uma ligação aqui com, com o Brasil, tem né, filmes, aí documentários totalmente falsos sendo levados para fora e isso é, encontra uma, uma ressonância é, com a qual é difícil de, de lidar. Mas estamos lidando com isso, estamos procurando... É, é, trabalhar junto aos superior junto aos meios, né, aos meios de comunicação. Eu acho que tem um problema também que é o fato de que na maioria dos países europeus ainda a imprensa tradicional tem um espaço muito grande. A os novos meios, né? as redes não têm. Né? No Brasil, a gente sabe que as redes são hoje talvez a principal fonte de informação correta né? e, e verídica. A imprensa hoje é uma máquina, de, em grande parte, de, de criar factóides e de criar manchetes que não correspondem a matérias e matérias que não correspondem à realidade. É, na Europa, as pessoas não estão acostumadas muito com isso, estão acostumadas a ler o jornal e achar que aquilo é verdade. Então, é, é também é complicado de atuar. Bem, é, mas estamos tentando, estamos tentando trabalhar diretamente cada embaixada junto a, a, aos meios locais. É uma campanha que também depende muito da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que tem a, a centralidade nessa questão da, da, da, da imagem do, do País, mas nós estamos contribuindo muito. É... Acho que, realmente, às vezes, a gente está né, trabalhando 24 horas por dia e teria que ter mais uma, uma hora suplementar para poder falar daquilo que a gente está fazendo e mostrar, porque a expectativa sempre é de que aquilo que a gente faz será reportado corretamente. Infelizmente, não tem sido, não tem sido assim, mas é, precisamos ir, ir atrás disso. É, só para mencionar também que aí indo, proximamente, a, ao Reino Unido e à Alemanha, que são dois países centrais para essa questão da criação da imagem, pretendo falar não só com os governos locais, mas com as mídias, transmitir um pouco essa imagem. Fizemos muito esse esforço, por exemplo, em Nova York no ano passado, durante a Assembleia Geral, tanto eu quanto o ministro Salles, evidentemente, do meio ambiente, que tem toda essa responsabilidade central na área ambiental, de passar uma imagem correta. É, ministro, ministro Guedes também, toda a dimensão econômica, procuramos usar todas as oportunidades com think tanks, com é, institutos para é, transmitir a nossa... É, para tentar transmitir a realidade. É, mas é um trabalho longo e árduo, realmente, mas muito obrigado por reconhecer a importância disso. É, senador Eduardo Gomes, muito obrigado. É, e Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu apoio àquilo que nós estamos tentando fazer, aos resultados que nós estamos tentando é, apresentar. É, como eu disse... Queremos muito que, sobretudo, a política externa faça parte do projeto de governo como um todo. Né? Isso é um compromisso nosso. É, o tema específico da proteção de dados é, é absolutamente central. Isso tem a ver com toda uma nova realidade. É? Nós temos que nos adaptar, adaptar nossa política externa a isso. Quer dizer, hoje o mundo não é só o mundo real. O mundo real é metade do mundo. Existe o mundo virtual, que é a, que é a outra metade e que cada vez mais é decisivo. Né? Eu acho que é mais da metade já, <risos> exato. Né? É, e... É, exato? É exato. a metade maior. É, metade maior. <risos> é na verdade. É, então, é, e, e é preciso que tenhamos permanentemente essa preocupação de como, nesse novo mundo, preservar é, os direitos básicos é, do cidadão, privacidade é, e é, liberdade econômica, liberdade de expressão. Né? É, então, é, especificamente, depois posso me aprofundar mais no, no tema específico da, da, da implementação é, da, enfim, de como trabalhar externamente na implementação da, da questão da proteção de dados, mas queria mencionar que temos atenção é, total e, e prioritária é, a isso. Por isso, acompanhamos com muito interesse é, toda a evolução das novas tecnologias, 5G, evidentemente, a né, internet 5G, a, a internet das coisas. É, é importante que é, o que quer que se faça é, nesses novos ambientes... Haja a preservação dos direitos básicos, haja a preservação da, eh, né, da, do direito de cada um aos seus dados. então eh, e, e, ao mesmo tempo, eh, o senhor mencionava também a importância disso para o para o investidor e como o investidor age num ritmo completamente diferente, muitas vezes, da, dos governos. né? Isso é algo que, de maneira transversal, nós precisamos eh, lidar com essa eh, com esse desafio. Né? Mas eh, o Tamaraty está plenamente empenhado e, e agradeço muito... O senhor mencionar e posso posso aprofundar depois é, sobre esse sobre esse tema diretamente com com vossa excelência muito obrigado é, e senador Nelson sobre a tratar de cooperação Amazônico né e o, e o parlamento é, amazônico é, eu acho que é um ambiente fundamental para nós trabalharmos, procuramos no ano passado participar da coordenação de países amazônicos, diante da enxurrada de notícias que apareceram. E isso precisa se aprofundar, precisa se aprofundar entre os governos e entre os parlamentos. O que eu diria que é fundamental... Além de procurar usar todos esses espaços, essas caixas de ressonância que nós precisamos colocar em funcionamento diante das caixas de ressonância internacional, além da correção da, da imagem, das imagens distorcidas, é a atração de investimentos, atração de investimentos produtivos para a Amazônia. Nós temos insistido muito nisso, o ministro Ricardo Sales e eu e todos os envolvidos, que existe a dimensão da proteção, mas ela não é suficiente. É, para proteger, é preciso também criar alternativas econômicas para as populações é, amazônicas. É, então, isso é, é uma imagem que estamos também, uma, um princípio que estamos procurando colocar uma, com a maior difusão possível é, ao redor do mundo, já também tentando criar novos instrumentos, por exemplo, uma parceria, um fundo de investimentos do BID, né do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma iniciativa é, nossa aqui, do governo brasileiro, Itamaraty, Economia e, e Meio Ambiente, de criar um fundo para investimentos sustentáveis na Amazônia. Então, eu acho que é isso, é proteção e investimentos, procurar mostrar que aqueles que têm interesse legítimo ao redor do mundo na proteção, tem também que é, colocar recursos nesse nessa criação de, de empregos na, na Amazônia em, em áreas sustentáveis, em áreas que não é, agridam o, o meio ambiente. Isso é um esforço é, absolutamente é, fundamental, é, mudar a lógica da, é, da, do tema, acho que é uma lógica que foi, e ainda é, muito centrada no papel das ONGs, sem, sem crítica necessariamente às ONGs, mas é, tem que ser complementado pelo setor privado, pelo setor investidor, é, na, na geração de oportunidades econômicas. Muito obrigado. Agradeço o ministro Ernesto pela resposta das perguntas. Senador Amin. vai me conceder um... Vossa, Vossa Excelência espaço. tem a palavra... É para direito de resposta, não. É, eu tirando da seara do, dos debates políticos das eleições, Sim. né? um minuto para a réplica, dois para a tréplica, três... Eu queria registrar a presença do deputado estadual Felipe Orro, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que muito nos honra com a vossa presença. Também da... Primo, viu, Espírito de Homem? Primo nosso. Primo? Primo. Deixa eu ver que Família nós Orro? Est nós estamos em maioria, né? Isso. <risos> Vossa Excelência tem a palavra. O ministro deve, deve sempre estar atento a isso. Aliás, eu vou fazer. Tem 12 milhões aqui no Brasil de sucessores dessa gente. Então, eu queria iniciar. Você ser muito breve. Eu nunca, espera, nunca esperaria ser guindado a condição de porta-voz do senador Jacques Wagner, ainda mais nessa questão. Mas ele me telefonou às 9h33 e embarcou. E eu recebi da assessora dele, a Leila, que está ali. Eu tenho que contextualizar, porque senão ninguém vai acreditar, né? O senador Jacques Wagner pediu para lhe avisar, avisar, que compartilha dessa preocupação com o acordo de paz. Teve uma urgência e teve que viajar pela manhã à Brasília. Portanto, eu quero dizer que eu não tenho uma dúvida... Infundada, ou é, não é a dúvida de um lado. Né? Eu, eu vou prosseguir na. A, faço isso com o maior respeito ao senador Jacques Wagner, com quem tem uma relação pessoal de mais de 20 anos, e que demonstra que isso não é uma manifestação de um lado. Segundo, eu vou dar entrada num requerimento, presidente, que eu vou deixar de ler para economizar tempo, que o senador Vanderlan Cardoso trouxe. Trouxe para cá e eu subscrevo também, viu, Flávio? É para marcar uma audiência pública com a presença do embaixador Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o ministro conhece, um representante do Ministério de Relações Exteriores, um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia uma audiência em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática e a Comissão de Serviços de Infraestrutura, ou seja, seria uma reunião conjunta das três comissões. Eu subscrevo por solidariedade e por reconhecer que é um assunto importante. Não vou ler a justificação, mas só faço, então, a apresentação física. E, finalmente, sem querer transformar a reunião, que foi uma reunião muito proveitosa, sem dúvida alguma, eu considero muito importante, eu gostaria de ponderar o seguinte, aplaudir uma iniciativa, ainda que seja como iniciativa. Eu não acredito que alguém vai assinar um mapa que um país se comunica com outra parte do país através de um túnel. Eu não vou dizer que eu concordo com a anexação das colinas de Golã, que isso já envolve outro país, nem com as fazendas do sul do Líbano, que também faz parte de um terceiro país. Daqui a pouco vou dizer que reconheço que Israel é dono do petróleo ou do gás que está na costa do Líbano, sem falar com os libaneses, como se dizia antigamente, como Garrincha nos ensinou, sem combinar com os russos. Vicente Fiola disse como é que ele devia driblar. Sim, mas tem, já combinaram com os russos. Nesse caso, a minha colocação muito modesta é a seguinte. O senhor que teve a iniciativa de conversar com os países árabes depois daquela declaração de que a Embaixada do Brasil iria para Jerusalém, uma declaração unilateral, respeitável, porque foi dito pelo presidente, mas ele próprio, deu uma revisada e uma contemporizada, o que é sinal de bom senso. Eu lhe faria uma pergunta que eu fiz. Eu fiz fora do ar, agora faço no ar. Seria interessante que o Brasil, para ter realmente uma posição mediana, se o senhor acha que nós estávamos... percebeu em Israel que nós estávamos pendentes para um lado, isso também deve ser reparado. E o Brasil tem o direito histórico de se considerar mediador, não só nesse caso. Eu falei mediador no sentido de país visto como não sendo alinhado ao princípio de outros. Eu falei aqui do mediador, não desse caso. Acho que os Estados Unidos é que tem que ser essa função, só que eles tomaram outro caminho. O, o, o Prêmio Nobel da Paz, compartilhado pelo líder israelense, pelo líder da Palestina, foi obtido com um abraço mediado pelo presidente americano. Não? Foi isso. Deu o Prêmio Nobel da Paz para o Arafat e para o Rabin, não é? Não, o me Isaac, Isaac, Isaac Rabin, que, depois, que foi morto, né, foi assassinado por um judeu radical. Terrorismo interno, portanto. Nesse caso, não houve intervenção. Do outro lado do Rio Jordão. Então... Eu, de repente, eu acho que quando V. Excelência diz, não, nós tomando, estamos tomando posição sem conhecer, sem olhar para o lado, a gente sempre olha para o lado. Porque a política manda olhar para o lado. Né? Estar sozinho e certo é achar que o batalhão está marchando certo, errado, e eu é que sou o certo. Eu fiquei mais preocupado ainda porque nenhum país ocidental tomou posição sequer parecida. Esses países do Golfo, nós sabemos que têm interesses próprios que estimulam a mostrar simpatia. Eu respeito isso. Só para concluir, eu acho sinceramente que a semelhança do que se fez para recuperar o diálogo com os países árabes e resultou, entende, seu entendimento de que participou a ministra sua coestaduana, Tereza Cristina, e que ensejou, inclusive, essa viagem muito proveitosa do presidente da República aos países árabes do Oriente Médio, eu acho que alguma coisa. Hoje foi criado aqui o um grupo, sob a presidência do... O senador Nelsinho, a comissão hospedou aqui a criação de um grupo Brasil, países árabes. Eu acho que pelo menos o, colocar o estetoscópio para saber o que, que pensa o outro lado. Eu repito, não precisa consultar Israel e Estados Unidos. Eles estavam presentes e apresentaram um plano. O Brasil não tomou uma posição definitiva, conclusiva, mas sim de estímulo. É o que o senhor nos disse aqui. Acho que isso tem que ser levado a outra parte, pela começar a pensar que nós perfilamos incondicionalmente com o que foi proposto, e eu repito, o que foi proposto, ainda que seja um borrão, um rascunho, no sentido de rascunho, ele afeta até outros países. Não quero entrar, não sou o juiz desse, dessa questão. São ponderações que eu faço no sentido de aprimorar e preservar esse ativo que o Brasil conquistou e que a gente sente no mundo inteiro. O Brasil é visto como um país de diálogo. Isso que é o importante e eu gostaria de ressaltar. Eram as minhas colocações. Finalmente, quero dizer que não se surpreenda quando eu der forma a um projeto de resolução que eu acalento desde muito tempo. Já anunciei em junho do ano passado, em novembro do ano passado, autorizando o nosso governo a instalar a Embaixada do Brasil, autorizando, em Israel, em Jerusalém Ocidental e, junto à Palestina, em Jerusalém Oriental. Eu acho que isso seria muito coerente com o que o Oswaldo Aranha falou e com a condição que a ONU estabeleceu de situação especial para a cidade de Jerusalém, que foi o grande sonho do Saladino, que dizia que Jerusalém era a cidade do povo do livro, ou seja, do povo que segue predominantemente as religiões monoteístas, as três, inclusive a cristã. Agradeço, senador Espiridão, a mim. O ministro da já anotou para fazer as considerações junto com as considerações dos, do bloco das perguntas da sociedade. É, apenas para ressaltar, nós temos, através do endereço www.senado.leg.br/ e cidadania, a oportunidade para as pessoas participarem ou pelo telefone 0800 61 11. 080 ondes A participação de todos sempre é muito bem-vinda. Nós temos duas perguntas aqui no mesmo caminho e outras duas outras perguntas também no mesmo caminho. O total são seis perguntas que eu vou passar a ler. Ricardo Cerqueira, do Acre, também pergunta mais ou menos igual ao André Marques, do Distrito Federal. O Brasil precisa de estratégias eficazes para aumentar a exportação para outros países e também se impor no cenário geopolítico. Quais os avanços em nossas relações com os seguintes países, Estados Unidos, Coreia e Israel, Coreia do Sul? O Rael de Tocantins, com o surto do coronavírus, muitos produtos vindos da China encareceram. Como o Brasil pretende renovar o estoque dos produtos em falta? Duas perguntas semelhantes. Do André Leite Araújo, de São Paulo. Sobre a Bolívia, quais os esforços do governo Bolsonaro para sua adesão como membro pleno do Mercosul? A mudança de governo na Bolívia poderá alterar algum planejamento? Lucas Vitor, Cavalcante Lira. E Dado Galvão, também perguntas semelhantes. Como estão as relações diplomáticas com os países do Mercosul? Como está sendo tratado pelo Brasil? Esse é do Dado Galvão, a anterior do Lucas Lira. De Pernambuco, Lucas Lira e Dado Galvão, da Bahia. Como está sendo tratado pelo Brasil no âmbito do Mercosul? A diáspora de refugiados venezuelanos. O presidente Guaidó também é reconhecido pelo Bloco? E a última aqui, chegou para o final, Haroldo Guedes, de Manaus. É a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, é uma organização intergovernamental constituída por oito países-membros. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E é o único bloco socioambiental de países dedicado à Amazônia. Vejo com muito bons olhos a recriação do Parlamento Amazônico, na certeza de que bons resultados trará para todos os envolvidos. Parabéns por esse trabalho. E, na mesma esteira do senador Espiridião mim, o senador Teumário, vosso fiel opositor, <risos> encaminhou aqui um, uma solicitação que eu transcrevo. É, que eu vou é, repassar a Vossa Excelência, no sentido de uma demanda dos ônibus é, de brasileiros que moram na Venezuela, em função desse afluxo. Diz que Vossa Excelência está ciente dessa questão. Então, ele pediu para que eu assim o fizesse, estou fazendo, e vou passar também para o embaixador Marcos Arbiso, que é o que está mais frequente aqui com a gente, para que possa é, dar a resposta ao senador Teumário. É isso. Com a palavra o ministro Ernesto para finalizar. Muito obrigado presidente. Sobre uh, o que mencionou o senador Spedalhão a mim, uh, nós uh, acho que uh, estamos nós uma vez acho que com uh, os mesmos uh, objetivos, né, de Brasil ser um país incrível na uh, possibilidade de contribuir para soluções pacíficas, não só no Oriente Médio, mas em outras em outras partes. É só enfatizar que realmente é, talvez a questão de método, né, nossa percepção de que o da, da nossa atitude em relação ao projeto de acordo, proposta de acordo de paz, ser ou não é, produtente nesse sentido, nós continuamos achando que é importante que toda a comunidade internacional apoie. Algum tipo de retomada das negociações, e esse acordo é, nos parece que é uma boa base para isso, e o Brasil, diante dessa responsabilidade. É, quis fazer e continuamos querendo fazer é, esse nosso papel, de a, apoiar, antes de tudo, a retomada das negociações. Né? Isso aqui é fundamental. E não apoiar o conteúdo necessariamente é, do plano. Mas é claro que só apoiamos essa retomada porque achamos que o conteúdo é um conteúdo é, razoável. Só para dar um exemplo, a questão do né, do, do túnel entre Gaza e a, e a Cisjordânia, senador. É, porque, assim, a... Essa, essa divisão, digamos, do que seria o território palestino, desde a partilha, ela já estava lá. Então, a ideia do do túnel é um pouco uma das maneiras pensáveis para se se conectar as essas diferentes partes é, do, do que seria o, o território. E lembrando também que não é para defender necessariamente o conteúdo do plano que eu dizia, mas para lembrar que ele, acho que pela primeira vez, prevê a atribuição de novos territórios ao que seria o Estado palestino ali no sul de Israel, territórios que nunca foram é, parte de, de, uma, de um Estado palestino em nenhuma proposta de, de partilha. Bem, é, é, é, é, só para mencionar uma, uma questão também que o senador se referia é, a respeito de, da, da ideia da nossa ida com o presidente, da visita presidencial a, a, ao Golfo, é, eu sei que existe aquele... Aquela dito do Ronald Reagan, de que uh, uh, a gente não deve se preocupar com quem leva o crédito das coisas, né? e simplesmente fazer as coisas, não, a gente não faz nada. Mas, nesse caso, eu vou. a concepção disso foi minha, foi do Itamaraty desde o começo, da, da nossa política com os países árabes. né? Claro, com todo o apoio, uh, do, no caso, que o mencionou, Ministério da Agricultura, do Ministério Cristina, mas, uh, voltando também àquele tema que o mencionou, de que, no ano passado, não tive tempo, tive tempo de falar de ideias, mas não da implementação dessas Dessas ideias... Ah, uh... Desde o começo, nós queríamos não só nos aproximar de Israel, recuperando um terreno perdido e oportunidades perdidas, mas também dos países árabes. Então, desde o começo, vim preparando isso e fico muito feliz de que esteja dando frutos essa aproximação com países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tanto em termos políticos quanto em termos de investimentos. Estamos criando esse fundo de investimento de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita no Brasil, coisa que não existia antes. Né? E, e isso se deve, acho que, em grande parte, ao, ao nosso trabalho diplomático, claro, sob a liderança do, eh, do presidente. Né? Eh, e, eh, bem, eh, acho que é isso. Eh, estamos prontos a, a, a conversar com quem quer eh, que seja, eh, em, em qualquer formato, eh, todas as partes eh, envolvidas, eh, né, eh, para contribuir para uma solução. Eh, sobre as perguntas das pessoas que, eh, que mandaram, eh, eh, perguntas, a, as, eh, bom, a questão dos no, novos mercados e, e cenário geopolítico, mencionou três países, Estados Unidos, Coreia e Israel, são justamente países que nós temos uma prioridade grande. Nos Estados Unidos estamos conseguindo instrumentos muito importantes. Até foi mencionado aqui pelo senador no começo a reabertura do mercado de carne americana carne, mercado americano de carnes para o Brasil. Queremos mais acordos, e mais iniciativas com os Estados Unidos nessa área comercial, mas isso já é um excelente exemplo. E é um exemplo também de uma criação de oportunidades econômicas comerciais, graças a uma criação de uma atmosfera esfera política diferente e a criação de uma parceria política e em outros domínios. Então, cada vez mais, a gente nota que não é possível separar essas duas dimensões e que uma coisa vai junto com a outra, e também voltando àquela questão de que podemos plenamente, queremos plenamente trabalhar em princípios e, ao mesmo tempo, na criação de oportunidades econômicas. E o mesmo mutatis mutandis aí se, se aplica tanto à Coreia, com quem temos uma negociação de livre comércio, quanto com Israel. É, a questão dos produtos vindos da China, aí na, no contexto do coronavírus, é, existe realmente uma demanda enorme por determinados produtos, mas é, pelas reuniões de coordenação que nós temos tido entre de vários ministros é, para tratar do coronavírus, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta sempre assegura que está tudo sob controle, isso eu quero reiterar aqui também, claro que é da, da pasta dele, mas eh, tenho certeza que tá toda a, a nossa capacidade de, de resposta está eh, plenamente sob, sob controle. Eh, além disso, já notamos que a essa demanda muito grande por determinados produtos, cria oportunidades de investimentos é, no Brasil. Isso é algo que precisamos aproveitar, né? é, o fato de que é, muitos suprimentos, é, não só na área farmacêutica, médica, mas em outras áreas, hoje estão muito concentrados na China, isso com todo o problema que está acontecendo, as pessoas ao redor do mundo estão se dando conta disso, e sem nenhum demérito da China, sem nenhum prejuízo da China, cria oportunidade de investimentos em outros lugares, inclusive no Brasil. Bolívia no Mercosul depende, acho que, só da votação no plenário da Câmara dos Deputados. já está lá. Acreditamos que seria muito positivo, seria importante que o Mercosul fosse visto como um elemento para consolidar a democracia na Bolívia. É, achamos que a Bolívia está no bom caminho, com a realização próxima de eleições, eleições limpas, é, e é, uma Bolívia plenamente democrática pode ser um membro muito importante é, novo do Mercosul. Assim como a Venezuela é um membro do Mercosul, está suspensa, mas o dia que voltar a ser um país democrático, certamente parte disso será o é, um retorno ao, ao Mercosul. É, as relações dentro do Mercosul, falei um pouco aqui, já tinha falado de Argentina, estão excelentes, com o Paraguai e Uruguai também. Não podiam estar melhores, acho que temos um dos melhores momentos da nossa relação com o Paraguai, com o novo governo do Uruguai também, já temos uma pauta, Nova uma pauta de aprofundamento das relações. E, e com a Argentina estamos construindo uma relação bastante produtiva. Tenho, temos confiança de que isso será possível, é, preservando o Mercosul como uma zona de livre comércio, sem barreiras internas e como uma plataforma negociadora eficiente com terceiros. É, a questão de refugiados venezuelanos continua sendo uma pressão muito grande, mas estamos acolhendo, como sabem, os refugiados e os migrantes venezuelanos com toda a solidariedade. Né? A operação acolhida é uma referência mundial já de acolhimento de migrantes e, e refugiados. É, o que nós esperamos é que a causa fundamental disso cesse, que é, ah, o, são os desmandos e a, a situação de eh, total... Eh, em que vive a Venezuela, causada pelo regime ilegítimo naquele naquele país. Mas em relação aos venezuelanos, acolhemos e continuaremos eh, acolhendo. O eh, eh, a questão do reconhecimento do presidente Juan Guaidó, ele, enfim, o Mercosul nunca eh, assim não, não se posicionou especificamente sobre isso. Em conjunto, os países individuais do Mercosul é que se posicionam. Eh, não quero portanto falar pelos eh, pelos outros países, mas o Mercosul em conjunto. É um bloco fundado no princípio da democracia, né? não só da democracia é, entre eles, mas também para o conjunto da região. No caso, a Venezuela, como membro do Mercosul, é, é, faz parte desse compromisso democrático. Portanto, é... E temos, digamos, essa perspectiva de que a Venezuela necessita, no dia em que for novamente um país democrático, ser reincorporada ao Mercosul. Tratado de cooperação amazônico, né, o reconhecimento de que é um foro importante, é um foro que padece também dessa questão da Venezuela, ou seja, o um governo ilegítimo da Venezuela não pode representar o país nesse nesse bloco, mas no Parlamento, sim, existe uma Assembleia Assembleia Nacional Legítima na Venezuela, que pode representar a Venezuela no, num Parlamento Amazônico. E, é, em relação a essa é, questão levantada pelo senador Teomário Mota, eu não, não tinha conhecimento dessa questão dos ônibus com brasileiros. Vou levantar isso imediatamente e, e passarei a...